Eu acho que, é que, mesmo correndo riscos da partida, portanto, afastar algumas pessoas, a negros, a tecicina português do Seca, para Rádio isto não mexe. Eu acho que, se nós ganharmos, se houver a paciência de portanto, resistir os primeiros 10 minutos, o prazer depois vem. E compensa. E sei lá, e que as pessoas precisam de ativas, de poder escolher. Não pode ser só aquele Sinaloa. Porque eu lembro-me que nos anos 60 havia cinema americano, era 50% já, era cinema mas os outros 50% era grande cinema francês, grande cinema italiano, ainda vinha todo o resto do, do, do, dos cedanos do neogranistas, do, vinha o Rassaline, isso todos esperavam para o Rassaline. e vinha o Bergman, vinha, sei lá, e, e hoje, hoje não, não há isso. não, não tenho e portanto esta ideia de militância, a ideia de militância com o cinema, pronto, pode ser uma, uma, uma, uma causa perdida, mas a ideia de que o cinema era mudo e era simples e, e era calmo e havia tempo para ver as imagens e ouvir os som. Num cinema como este, em questão aqui, à volta de cento e tantas pessoas, eu vi filmes ainda no, no de Fore. Eh, portanto, eu suponho que nessa altura é vida, que talvez me voltasse é Nos cineclubs Em que o cineclube eh, ABC Enchia o cinema Monumental Numa ação de 36 milímetros Numa ação de 36 milímetros No Palácio Fós, No tempo do Henrique Espírito Santo hum. E de outros Tinha lá 50 espectadores Quer dizer, acho que numa tarde de comissão como esta, estar de 150 pessoas a conversar com você, é muito bom. Mas quando se pede a este Cineclube para efetivamente se pronunciar quais são os filmes que querem ver no mês de maio, uma grande parte dos espectadores pedem filmes recentes, pedem filmes recentes e sobre filmes americanos, porque, oh, mas a normal é efetivamente, não há um, uma divulgação, um resto. Mas a normal é isso, porque assim, não há, não há salvações, como é que se diz, particulares. Se o mundo todo é dominado pelo cinema americano, não é? Se a maioria do cinema é o cinema americano, é normal que as pessoas queiram ver os últimos filmes americanos. E até por é é uma questão de acesso, até os próprios científicos, até como uma questão de limitação ao acesso. Claro. Isso, isso não, é, não é normal, porque efetivamente, neste momento, o facto da imposição completa do cinema americano, no mundo todo, também faz com que, por exemplo, não há bom cinema francês. É porque mesmo queiram trazer bom cinema francês, não importa. Porque há, se há dois ou três casos muito minoritários, se calhar são interessantes. O bom cinema francês é um, não existe, neste momento, o cinema de academia em França, são imitações muito piores que o modelo americano, porque é o mesmo modelo. Tratam da mesma maneira o cinema. O cinema é chamado de grande cinema italiano, desapareceu, lá cinema italiano. Neste momento só há Alphelini, não é? Pronto, um monstro, conseguiu o seu E o resto são produções da RAI, São todos iguais uns aos outros. Não há, não há a invenção que havia do cinema italiano. O, o grande cinema alemão dos anos 70, dos e dos primeiros venders, e dos Rotters, etc., desapareceu, foi comido pela máquina americana estão todos a tentar fazer, muitos deles foram, fazer uh, uh, as comproduções americanas. O cinema brasileiro dos anos 60, que é um, que é um cinema fortíssimo, de grande qualidade, desapareceu, no ar é? Eu este ano tive a sorte